Hoje em dia se fala cada vez mais de saúde mental, isso é ótimo, porque enfim, conseguimos reconhecer o óbvio, a saúde não é só, ter saúde não é só ter um corpo, né? essa parte visível aqui, que funciona bem, os órgãos, a pele, os ossos, os músculos, mas o nosso psicológico faz parte da saúde, uau, né? chegamos enfim. Há uma época em que isso é reconhecido. Então hoje nesse vídeo eu vou falar sobre saúde mental. E não somente saúde mental, mas o preconceito que ainda em 2019 a gente tem contra a procura de ajuda para melhorar a sua saúde mental. Olá, meu nome é Simone Simão. Esse aqui é o Calma Gente Calma. Eu sou sofróloga. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre saúde mental, mas antes de começar a falar sobre isso, aquele protocolo de base do YouTube, se inscreva no canal para que mais e mais pessoas conheçam a sofrologia, me ajude a divulgar a sofrologia no Brasil, para que mais, mais pessoas possam ser ajudadas pela sofrologia, seja você também um agente do bem, mande esse vídeo para pessoas que você acha que possam se interessar pela sofrologia, que possam se interessar. Pela saúde mental, para que mais e mais pessoas conheçam a sofrologia. Se você gostar desse vídeo, dá um like também nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a divulgar também, o algoritmo do YouTube, a mostrar esse vídeo para outras pessoas também. Saúde mental. Durante muitos e muitos anos, é, a definição da Organização Mundial da Saúde, de saúde, era simplesmente ausência, ausência de doença. Depois eles sacaram que essas, essa, essa definição era meio ruim, né? Porque você pode ter coisas que não são necessariamente, declaradamente doenças e que te impedem de aproveitar, tirar o máximo de proveito da vida, usufruir no máximo dos teu, do teu potencial. Hoje em dia se reconhece também, se falando de saúde mental, que a gente não pode dividir o corpo e a mente. Né? Uma coisa que é tão óbvia pra nós que somos... Que, que, que nos interessamos por práticas psicocorporais, como a sofrologia, a gente não pode dividir o corpo e a mente. Tanto que há décadas, há séculos já se fala de doenças psicossomáticas, ou seja, psico fala do nosso psicológico, somato é o corpo. Então uma doença psicossomática é uma doença que começa na cabeça, começa no psicológico e que acaba afetando somato, o corpo. Tem também as doenças somato psíquicas, são doenças que começam no corpo e que vão acabar afetando a mente. Exemplos de doenças psicossomáticas, frequentemente as doenças de pele são consideradas psicossomáticas. Tem muitas dores de barriga, de estômago, que são consideradas psicossomáticas. E tem muitas coisas que começam afetando o corpo, como a sedentaridade, o sedentarismo, desculpa, a, a obesidade, a insônia, a má qualidade da alimentação. São coisas que começam afetando o corpo e depois vão acabar afetando o psicológico, ou seja, somato-psíquicas. Tem várias coisas que não são doenças e que vão te impedir de ter uma vida de usufruir completamente da sua vida. Imagina, por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, que tem uma confiança em si muito baixa, que tem uma autoestima muito baixa. Ela não está doente, tá? nada disso pode ser considerado uma doença, mas essa pessoa não vai poder, por exemplo, ter relacionamentos como ela gostaria de ter. Eu não estou falando só de relacionamentos amorosos, também de relacionamentos familiares, amigáveis, ela não vai poder usufruir de tudo isso e logo a, a vida dela vai de repente ser ali desfalcada de algo que poderia ser muito importante para o desenvolvimento pessoal dela. Também vai ser o caso de pessoas que têm uma necessidade é, excessiva de agradar os outros, por exemplo. Uma pessoa que pensa sempre nos outros antes de si vai ser uma pessoa também que vai ter dificuldades de pensar nela, de cuidar de si, pessoas que são muito agressivas. Pessoas que têm dificuldade de controlar impulsos, pessoas que, têm muito, que são muito pessimistas, por exemplo, são pessoas que vão dificilmente conseguir usufruir de todo o potencial delas. E isso já é considerado um obstáculo à saúde mental, sendo que nada do que eu, vim, que eu acabei de citar são doenças. O que é, então, ter saúde mental? É ser perfeito? É não ter defeitos? É nunca mais na vida sofrer? Não, não é nada disso. Saúde mental é simplesmente você saber lidar com tudo isso, você saber lidar com as dificuldades da vida, você saber lidar lidar com essas características que de repente você vai continuar tendo, mas que vão ter menos impacto na tua vida, vão prejudicar menos a sua vida, porque você vai aprender a lidar com isso. Só que nós estamos em 2019 e ainda existe um preconceito muito grande em relação à pessoa pedir ajuda para qualquer um, desse tipo, qualquer um desses problemas. A pessoa jamais, ninguém em sã consciência, deixaria de procurar um médico se ele quebrou uma perna, ninguém vai andar aí na rua, sair para trabalhar, viver a vida dele com a perna quebrada. Mesmo a pessoa mais durona, machona do mundo, não vai deixar de procurar ajuda médica se algum membro do corpo dele está quebrado, se algum órgão está comprovadamente não funcionando como deveria. Por que raios quando você tem dificuldades psicológicas em relacionamentos e você não consegue lidar com certas emoções, você não consegue lidar com certas dificuldades? Você simplesmente deixa pra lá. Você simplesmente diz, ah, eu sou assim mesmo. Basta você conhecer alguém que sofre de ansiedade, depressão, de fobia, de estresse, tensão, que inclusive alguns desses são comprovadamente doenças, que já começa aquele festival de frases simplórias do tipo, ah, deixa pra lá, ah, esquece, pô, não liga. Ah, não pensa nisso não. Ó, oh, só um parêntese, o cérebro não entende a negação, tá? Então, se você disser para uma pessoa, não pensa nisso não, ela só tá ouvindo, pensa nisso, né? Imagina que eu, eu vou fazer esse teste agora com você. Não pense num caminhão vermelho. Qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Um caminhão vermelho. Ah, vai ver um filme que passa, vai lavar uma louça que passa, né? Isso aí, já... Ah... Nada que umas comprinhas não resolvam, nada que um chocolate não resolva. Basta querer, para mudar basta querer. Tenha força de vontade. Pô, levanta, se mexe, entendeu? A vida não vai acontecer com você aí sentada no sofá, não. Leia a Bíblia, você não tem Jesus no coração. Se acalma, se acalma, fica calmo. Eu, Mais uma vez um parêntese, eu queria saber se teve uma vez na história da humanidade... Que uma pessoa estava tendo uma crise de nervos, estava nervosa, estava ansiosa e tal. Aí alguém virou para ela e falou, se acalma. Aí a pessoa falou, putz, cara, eu não tinha pensado nisso. Pô, vou me acalmar, obrigada. Se você não tivesse falado, eu não ia pensar que a solução era assim tão fácil. Cara, vamos parar de banalizar tudo isso? A gente tem um potencial dentro da gente pra viver uma vida feliz. Quando eu digo feliz, não é perfeito, tudo é lindo, maravilhoso, nunca mais vou sofrer. Não é nada disso. É simplesmente conseguir realizar o porquê da nossa vida aqui, entendeu? De repente o seu potencial não é... Quando eu falo de potencial, não é ah, se tornar milionário, se tornar o novo Donald Trump. Não é nada disso. De repente o seu potencial é cuidar de pessoas, é cuidar de cachorrinhos, é, é, sei lá, é trabalhar num asilo, é ser professora, não interessa. A gente tem dentro da gente talentos, a gente tem dentro da gente um potencial para ser feliz, para ter amigos, para ter, para viver um amor, para viver um, uma realização profissional, mesmo que essa realização profissional não te traga milhões, ou talvez ela vai te trazer milhões também, não interessa, não é essa a questão. Quando eu falo de potencial, é potencial para ser feliz, para se realizar, para ficar bem, para não andar na vida carregando aquela mochila pesada de sofrimento, de acordar de manhã sofrendo e dormir sofrendo. Não que o sofrimento não vá nunca mais existir. Mais uma vez, se você tiver saúde mental, você vai continuar sofrendo, de vez em quando, porque o sofrimento é inerente à, à condição humana. Então, se você é humano, de vez em quando você vai se decepcionar, de vez em quando você vai sofrer, de vez em quando você vai sentir dor, física e mental, mas você não vai se afundar e se tornar dor, se tornar sofrimento. Você vai conseguir superar tudo isso. Então, não vamos ter vergonha de cuidar da gente. Procurar ajuda não é passar atestado de louco, não é passar atestado de fraco. É normal que um ser humano precise da ajuda de outros seres humanos. Às vezes, uma conversa com um amigo... Vai ser suficiente, às vezes conversar com a sua mãe, com a sua tia, com um confidente qualquer, vai ser suficiente. Às vezes não. Nesse caso, procure ajuda de um especialista, procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda de um outro tipo de terapia. Aqui no meu canal no YouTube você vai achar vários exercícios que podem te ajudar a dormir melhor, a combater o estresse, a se relaxar, a combater a ansiedade. Mas isso você precisa praticar sempre. Não é praticando uma vez só que você vai tirar anos e anos de ansiedade e de estresse. Então se dê esse presente, se proporcione esses momentos em que você vai estar sozinho com você mesmo e você vai praticar a sufrologia, tá bom? E seja menos duro também com os outros, tá? Esse tipo de conselho, assim, completamente simplório, tipo, fique bem. Se a pessoa pudesse ficar bem, ela ficaria bem. Não pense mais nisso... Se a pessoa pudesse não pensar mais nisso, é, ela não pensaria mais nisso. Então, um bom conselho, se você é amigo de uma pessoa que está passando por um momento difícil, escute muito mais do que fale. Às vezes, somente o fato de falar vai poder ajudar o seu amigo já a ficar muito melhor. Então, a gente tem uma boca, dois ouvidos, não é por nada. Fale menos e escute mais. Isso já vai ser uma boa ajuda para esse seu amigo que está sofrendo. Então eu vou ficar por aqui hoje, pratique os exercícios de sofrologia, se inscreva no canal, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o fim e um beijo, tchau e até a próxima. Tchau, tchau!